Como eu tinha dito no vídeo de Workflow parte 1, que tá aqui, em algum lugar. Acho que é aqui. Sei lá. Eu trabalho muito com rótulos. É, pra deixar claro o que é que eu tô fazendo. No vídeo eu expliquei que eu uso rótulos pra coisas importantes, mediamente importantes e não muito importantes. E eu vou explicar basicamente como você trabalha com eles. Não é muito difícil, então vai ser um vídeo curto. É. Eu espero que seja um vídeo curto, porque tá calor. Nesse vídeo eu não pretendo me estender de novo falando como que eu faço a separação de arquivos na minha timeline porque eu já falei no outro vídeo. Então aqui eu só vou tentar ser o mais direto ao ponto possível. Então já com os arquivos na... dentro do projeto do Premiere, eu vou chamar de raiz. Com os arquivos na raiz, você tem duas formas de rotular eles, você pode clicar com o botão direito em cima dos arquivos com eles estando na raiz, ir em rótulo e escolher, ou com eles na timeline você pode também clicar com o botão direito em cima do arquivo e em rótulo, normalmente é uma das últimas opções, você vai em rótulo e escolhe o arquivo, são 16 opções de cores eu particularmente acho que nenhum projeto no mundo vai usar 16 opções de coisas. E não se engane achando que você só pode, é, por exemplo, trocar um arquivo por vez. Você pode trocar vários, é só você selecionar com o mouse, ir lá, rótulo e trocar, que vai trocar todos de uma vez. Ou então você aperta Ctrl A, seleciona tudo e troca tudo de uma vez. O Premiere tem muito essa função de você poder é, fazer uma coisa em todos os arquivos de uma vez só, o que ajuda bastante. Essa dica é curta, mas ela é efetiva e eu espero que ajude você ó, editor bagunçado da timeline doida, da minha forma que me ajudou alguns anos atrás quando eu descobri como é que usava esse tipo de situação Pra quem não sabe, toda sexta-feira tem um JFX diferente sobre algum tema de audiovisual, edição de vídeo, filmagem, direção, sei lá, um monte de coisa Em algum dos dois lados, vai ter as redes sociais tanto da Minhas quanto da Estaca Zero, que você pode ir lá seguir. Se inscreve no canal pra esperar o próximo vídeo, que vai sair sexta-feira, em alguns horários, não tenho certeza de qual. E em algum desses outros dois lados vai estar passando o último vídeo do JFX, que é sobre Workflow Parte 1, que o Parte 2 provavelmente vai sair semana que vem. Eu sou o Jota, esse foi o JFX, e até a próxima.